Eu duvido. Duvido que você não chame meu nome quando você sente falta de alguém. Duvido que não sinta falta do meu carinho sempre tão sincero, falta de me contar como foi seu dia, as histórias da sua vida que sempre foram pra mim melhor do que qualquer novela. Duvido que você não me procure nas biscates que você pega por aí, sempre tão vazias. Vazias igual a sua liberdade idiota que nunca te serviu pra porra nenhuma. Talvez esse seja o nosso problema. Eu sou completa demais para sua vidinha, mais ou menos. Eu sinto, eu penso, eu falo, eu te conheço isso te assusta, né? Tô invadindo o seu espaço? Desculpa. Essa fui eu durante todo esse tempo. Me desculpando porque é mesmo me diminuir para você ficar maior. Pra você não perceber, pra você não me perceber entrando na sua vida se você pudesse sentir o quanto isso dói, você é que me Eu queria ligar pra você e te falar sem pausas. Tudo que eu ensaio, toda vez que você me magoa, mas nunca digo pra não te magoar. Afinal, você não faz por mal. E talvez esse seja o pior mal. Sabe, esse é o pior mal que se possa fazer a alguém. Porque é natural. Bobagem. Como se algum ensaio no mundo fosse me deixar firme depois de um alô. Depois de um alô seu. Então é isso. Tô escrevendo. Sempre fui mais segura com as palavras. Tô descrevendo pra talvez um dia te enviar, mas tô escrevendo. E não é sobre você dessa vez, é sobre mim. Sobre o quanto eu sou boa. Igual a mim, tá difícil, meu bem. Sobre como eu não preciso usar 5 centímetros de saia e um decote. Sabe aquele decote longo para pra ser mulher? Sobre como, ainda assim, só eu sei fazer de você um homem. Sobre muitas coisas, mas principalmente, sobre quantos homens eu poderia estar saindo nesse exato minuto. Não é com você, é comigo. Sabe? Não é com você, é comigo. Sabe? Por exemplo, eu te idealizo nesse momento como o melhor, não que você seja. Acho legal brincar com a sorte, mas se eu fosse você, não teria tanta certeza da minha posse assim. Talvez ninguém tenha te avisado ainda. Então, desculpa se eu vou te dar essa notícia sem te preparar antes. Mas a porra do mundo não gira em torno do seu umbigo. Ficou chocado Acontece. Só queria te dar um conselho. Em nome da nossa amizade e meu carinho por você. Tira uma mão da liberdade e segura um terço. Mas fica assim, agarrado nas suas coisas, sabe? E reza. Reza muito pra não aparecer ninguém que mexa comigo. Enquanto você fica brincando de não saber o que é. Porque eu sou a mãe. E ainda que não seja o seu, essa é a minha essência. E você não deve acreditar muito nessa ideia, Pelas tantas vezes que eu quase fui, mas um dia eu vou. Sempre foi assim. Mas deixa eu te contar um segredo. Se eu for, eu não volto.